Boa noite a todos, meu nome é André Cheveira, sou MVP de Projeto, sou diretor de consultoria da, da BHS e está aqui comigo também o Thiago Paes, é, famoso Chogo, é, que é consultor lá na BHS também, em arquiteto também. Chogo, se você quiser falar um pouco de você. Boa noite. Boa é... noite. Bom, não tem muito para colocar, não. Só né, trabalhando com o Project desde 2008 e com foco mais em desenvolvimento. Só isso mesmo. Tá. É... Pessoal, então a ideia é fazer um pouco das apresentações: né, o que é de novo, depois o workflow no SharePoint de 2013, melhorias do workflow, infraestrutura, arquitetura e depois a gente entra propriamente no Ademo, ok? É... Então vamos lá, é, primeiramente sobre o nosso blog é, a gente tem um blog chamado Blog do Proj, a gente tem bastante coisa de Proj, Proj de Service, SharePoint é, Proj Online, Office 365, então a gente acaba postando bastante coisa, a gente tem o canal do Youtube onde a gente tem os vídeos também a gente ajudou na tradução do, do Project é, 2013, foi um, uma ação bem legal, a, gente, é, a Microsoft procurou os MVPs aqui no Brasil para ajudar na tradução e a gente acabou fazendo um, um webcast, discutindo os termos que a gente é, queria sugerir de melhoria, foi então uma coisa bastante interessante. E a gente tem vários colaboradores, eu sou um deles, o Chogo já, já postou lá, o Diego que, que falou hoje no webcast mais cedo também, é, já postou a gente tem vários outros colaboradores e qualquer um que quiser é, desde, ah, eu quero fazer apenas um post, pode fazer apenas um post basta me enviar e eu, e eu posto lá no, no blog dos créditos ou então, ah não André, quero ser um um postador assíduo a gente é, dar um usuário para ele poder postar e, e, e ajudar o, o blog. Okay? É, então vamos o que, que é de novo? Né? É, assim, a parte de workflow, é, o project é, melhorou bastante na versão 2013. Né? A gente pegar o Project Server 2010 é, a gente, pelo menos eu acabo contando nas mãos o, o cliente que é, esteve disposto a investir é, no workflow, porque demandava muita customização, muito esforço para fazer um, um workflow, e vocês vão ver que a coisa ficou muito mais fácil. Né? Então, agora o projeto serve, ele é, tem suporte ao, ao workflow declarativo, né? É, também o flow declarativo no, no Visual Studio, também. É, a utilização do Viso do SharePoint Design para fazer o workflow. Então, você consegue é, desenhar o, o, o, o workflow no Visio e ele exportar para o SharePoint Design, ou o contrário. Então, esse é um recurso bastante interessante também. Show! É, e aí, com, com essas melhorias aí e as mudanças que o modelo de fluxo no, no SharePoint Designer e com o Project trouxeram aí para a gente, né, tem a introdução é, dos Stages, que resolve um problema que a gente tinha em fluxo, na verdade, de SharePoint Designer né, no 2007, no 2010, que era a falta de suporte a loop. E com, com esses estágios, ele é o equivalente aí da máquina de estados que tinha no, nos workflows do SharePoint 2007 e 2010. E com isso a gente não precisa desenvolver um fluxo que é totalmente sequencial. Né? Ele pode ir nos estágios onde ele já passou e pode pular um estágio e pode entrar em loop, né? voltando sempre para o mesmo estágio, se, se necessário. Além... É, dessa, desse comportamento aí de máquina de status, que agora ele é o, o padrão, não tem como você fazer um fluxo que não é uma máquina de status no modelo de fluxo do SharePoint 2013. Você né? tem aí é, comandos, tipo o while, é, para poder fazer, iterar em cima de coleções e, e colocar é, condições mais é, profundas aí. Né? Dá para fazer também uma outra novidade é muito interessante que é que é o que traz o maior potencial aí para esse modelo de fluxo é a possibilidade de fazer chamada a Web Services e quando você começa a poder chamar a Web Services você tem aí toda a API REST do, do SharePoint do Project com isso daí você consegue acrescentar funcionalidade no, nos seus fluxos que não são atendidas com as atividades normais do, dos fluxos aí do SharePoint Designer e no Visual Studio também você consegue utilizar isso. Da infraestrutura que, que traz isso, né, ela mudou um pouco. Que antes o modelo de, de fluxo do, do SharePoint 2010 e do 2007 o fluxo, né, a engine de fluxo, ela fazia parte do SharePoint. Ela, era, ela executa dentro do SharePoint, né, com a ajuda do serviço de timer e nos processos aí do SharePoint. E nesse modelo novo, eles, a Microsoft retirou o serviço de fluxo. Né, na verdade, não retirou porque o, o do 2010 ainda existe, dentro do 2013. Mas ele está utilizando agora o serviço de fluxo do Windows Azure que é o Workflow Manager é, 1.0, que você instala. Ele é um serviço à parte do SharePoint, então se você instalar o SharePoint tentar utilizar esse fluxo, ele não vai estar disponível, você tem que instalar um serviço e configurar ele, essa parte azul aí no, no diagrama. E é, toda a definição das atividades de fluxo, definição do fluxo, ela fica toda armazenada no banco desse Workflow Manager. E é, por isso que agora os fluxos eles são todos declarativos. Né? A gente tem o um fluxo no, do Visual Studio também, nesse modelo do SharePoint Designer 2013, do SharePoint 2013, ele é, ele é todo declarativo. Os fluxos no Visual Studio também não tem código. E com isso, a gente consegue é, utilizar fluxos do Visual Studio no SharePoint Online também. É, mas aí voltando para a infraestrutura, a gente tem o Workflow Manager, que tem um, um repositório aí de todas as definições e atividades. E o project, ele com, o project interage com o SharePoint, e o SharePoint interage aí com o Workflow Manager através de chamadas REST para a engine do, do Workflow. E a Engine e o workflow ele responde para o pro Project também através de, de chamadas aí é, na, na API REST. Então ficou desacoplado. Né? Dentro do Project a gente tem uma parte para fazer o, o deploy do, do fluxo, né? Então é, quando a gente monta um fluxo no, no SharePoint Design, ele vai passar essa informação aí. É, vai passar pelo Project, mas no final ele vai parar na, na base de dados aí do, do Workflow Manager. E aí, você quer falar alguma coisa André? Não, não assim, ó, a única coisa que eu queria acrescentar é que quando a gente, isso aí, tudo que o show está falando é quando a gente pensa em Project Server. Quando a gente pensa em Project Online, você não precisa preocupar com esse serviço de Workflow Manager, que ele já está instalado na nuvem. Então, é, a partir do momento que você contratou o Project Online, já está configurado esse serviço, você não tem nenhum trabalho em relação a ele. É, e, e aí, para poder fazer o, o desenvolvimento, né, você tem o Visual Studio, o, o Visio através do SharePoint Designer e, e o SharePoint Designer é, com uma interface semelhante com a, as anteriores para poder. Fazer esse desenvolvimento. E a, a autenticação entre o Workflow Manager e o SharePoint e o Project ela é através do, do Azure ACS e, e o Workflow ele é reconhecido pelo SharePoint, pelo Project, como uma, uma app, que é aí do modelo novo de desenvolvimento para o, para o SharePoint. É, então, até. Voltando, só uma dúvida: vocês conseguem ver meu a, a pontinha vermelha na tela ou não? não estou vendo. Agora sim, viu? É, então, aonde eu estou clicando aqui que está o Windows Azure? É, é uma novidade que ele acaba pegando eventos remotos, mas a gente tem também aqui é, o, o que antes estava chamando de Windows Azure Workflow Serve que ficou com o nome de Workflow Manager, então, é, essa parte aqui, é, verde do lado direito aqui, seria o, o, todo o serviço de Workflow do 2013, tanto para o SharePoint, quanto do o Project Server. Tá? Então, é, se a gente for pensar, o o Project ele acabou utilizando bastante de, de toda a infraestrutura de workflow do, do SharePoint e com isso a gente tem um enorme ganho de é, de aproveitamento de código e aproveitamento é, de conhecimento e tudo mais né é, acho que não, não cabe aqui a gente falar de toda a arquitetura porque a ideia mais era focar no na, na parte de, de fluxo e workflow mesmo, mas é, se alguém tiver alguma dúvida, gente, estamos é, à disposição para responder na à medida que o, que o webcast for dando continuidade, ok? É, e aí, a gente vai entrar na demo, só antes de entrar nela, esse aí é o fluxo que a gente vai desenvolver. Ele não trata totalmente aí um, um fluxo completo, tão completo quanto poderia ser, de gestão de demanda. Mas ele tem algumas particularidades que, eu, é, que a gente achou interessante de, de expor para vocês, é, para mostrar o, o que pode ser feito utilizando aí o, os recursos do Workflow Manager. Então, o. Vou falar. É, não, assim, o, o interessante é, claro, que a gente o, o, acaba que o, o, o céu acaba sendo o limite aqui. A gente conseguiria ter muito mais fases, estágios aqui. A ideia era mais ter um, uma, uma ideia mesmo do, do que, que a gente pode fazer, não fazer só um, um workflow simples de. Ah, é, next, next, finish do, do, do ciclo de vida do projeto, mas tem alguma algum é, alguns processos de decisões e por aí vai até um, um, um processo que poderia encaixar em algumas empresas, entendeu? É, e também um fluxo que a gente consiga fazer aí no, no período do, do webcast, né? Que se ficar muito grande a gente vinha ter tempo de implementar ele. Mas aí o nosso fluxo ele vai começar aqui na, nessa etapa 1.1, né, onde o usuário vai abrir a, a proposta dele, vai criar um projeto novo e preencher alguns atributos. Um desses atributos é se é um projeto estratégico ou não. É, caso seja um, um projeto estratégico, ele vai seguir pela etapa de seleção de portfólio. Se ele não for um projeto estratégico, ele já ele vai pular essa etapa e vai direto para a parte 3.1, que é para o planejamento do nosso do planejamento do projeto mesmo. Na parte de seleção de portfólio, ele vai ficar aguardando fazer a análise de portfólio aí do do projeto, né? Fazer a a seleção dos projetos de acordo com a variação de custo e, e tudo mais do projeto. Uma vez essa seleção realizada, o fluxo vai verificar se o projeto foi selecionado, né? e caso o projeto seja selecionado, aí ele vai seguir o ciclo de vida de planejamento, execução, encerramento, e até o final aí do projeto encerrado mesmo. E caso ele não seja é, selecionado, ele vai para uma etapa aí de revisão da proposta, que vai disparar uma tarefa para o escritório de, de gestão de portfólio para fazer uma avaliação. Ele vai aguardar 51% dos votos a favor do projeto para poder é, decidir se ele vai. se ele é um projeto que vai passar pelo processo de seleção novamente ou não. E caso ele seja um projeto que não vai passar pelo processo de, de seleção, ele vai ser enviado aí para um status de cancelado. E, e caso ele seja selecionado é, para participar da seleção de novo, ele vai voltar aí para esse estágio 2.1 e ficar aguardando uma nova seleção de projetos. E vai ficar é, nisso daí até que resolvam cancelar ele ou até que ele seja selecionado e siga aí o ciclo de vida de planejamento, execução, encerramento e a finalização aí do projeto. Eu vou trocar aqui agora para compartilhar a tela com vocês é... e mostrar para vocês aí as configurações iniciais que a gente precisa fazer antes de montar esse fluxo no, no SharePoint Designer. Tá? Então, eu estou aqui no dentro, na tela principal do PWA, eu estou logado com o administrador, né? e eu vou acessar as configurações do servidor, e eu tenho aqui né, o, a tela painel de configurações do PWA, e eu tenho a essa primeira parte aqui, que são os campos personalizados da, da empresa. Então, é, tem alguns campos padrão e algumas tabelas de, de pesquisa aqui. É, nós estamos utilizando, no, no fluxo, no caso, esse, é, esse campo customizado aqui embaixo, que é o projeto estratégico. Ele é um campo que é controlado pelo fluxo de trabalho, então, dependendo do estágio que o, o fluxo tiver, esse é um campo que vai poder ser editável ou um campo somente leitura para o usuário. É, temos alguns outros campos aí que são controlados pelo fluxo, mas esse aqui é o, é o principal que é utilizado para a tomada de decisão. E ele utiliza uma tabela de pesquisa que tem os valores sim e não para a pessoa poder fazer o preenchimento. Né? Então, o primeiro passo aí seria a gente definir os campos personalizados. Uma vez que os campos personalizados foram definidos, nós podemos é, criar as PDPs, que é, fica aqui na, nessa parte de configuração de servidor. A gente tem aqui as páginas de detalhes do projeto. E essas páginas elas vão, vão ser exibidas aí dentro do projeto para coletar a informação do, do usuário. No caso, na, na última etapa aí do projeto, a gente tem essa, esse checklist de encerramento que vai é, exibir alguns campos, tem até um, um campo por engano aí, mas vai exibir alguns campos que vai servir de checklist para o escritório de projetos, saber se todas as atividades que deveriam ser feitas no encerramento do projeto foram feitas. Né? É, depois da gente ter as PDPs definidas, a gente vai definir as fases do, do nosso fluxo. Então, vou, na configuração do servidor tem a parte aqui de fase do, de fluxo de trabalho. E o nosso fluxo ele vai ter aí, é, cinco fases, que é a elaboração, a seleção, planejamento, execução e o encerramento. Tá? É, essas fases elas são mais descritivas e servem para poder agrupar a próxima parte, que são os estágios. E aí, voltando às configurações de servidor, a gente tem aqui os estágios do fluxo de trabalho. Esses estágios eles já têm mais, é, mais informações vinculadas com eles. Então, a gente tem aqui... E... No caso, é por visibilidade para os usuários, esse, essa numeração aqui. Ela não é obrigatória, não, ele não coloca isso automaticamente, mas é, os usuários têm gostado de ver essa informação. A gente tem aqui a nossa, é, o nosso primeiro estágio, que é o 1.1, que é a proposta, e ela faz parte da fase 1 é, um elaboração. Eu vou entrar nesse é, estágio aqui só para mostrar os atributos que a gente pode controlar em cima deles. Então, a gente tem um nome e uma descrição que poderia ser colocada aqui para o usuário ver. É, tem uma descrição que aparece para o usuário quando ele clica o botão enviar, né, que seria essa descrição que está aqui. A gente vai selecionar é, qual, de qual fase que esse estágio aqui pertence. No caso, esse é um do, do nosso primeiro, da nossa primeira fase. É, qual que é a página de detalhe do, de status do fluxo? É uma página que pode ser criada lá na parte de PDPs. Isso é se a gente quiser personalizar a exibição de status do, do fluxo. No caso, estamos utilizando a padrão aqui. E a gente pode falar quais as páginas de detalhes do projeto que estão visíveis quando o projeto está nesse estágio. Então, se mais para frente eu vou ter uma, é, essa página de detalhe aqui, que é o checklist de encerramento, e eu não quero que ele seja acessado no momento, eu deixo ele é, nessa parte da esquerda aqui. E se eu quiser que ele seja acessível no, durante esse estágio, eu passo ele para a direita. Né? É... Posso colocar a descrição do, do estágio, isso vai aparecer para o usuário é, em algumas telas. E eu posso falar também quais são os campos personalizados que são obrigatórios. E ele deixa eu selecionar dentro dos campos que são é, controlados pelo fluxo, com aquele atributo controlado pelo fluxo que eu mostrei agora há pouco. E no caso aqui, nesse primeiro estágio, o único campo que é obrigatório é se é um projeto estratégico. Eu posso controlar também quais são os campos que vão ser exibidos, mas só é, como leitura. Caso eu tenha coletado essa informação anteriormente e quero exibir só para consulta. É, tem também o um controle aí de como que ele vai controlar os campos que são utilizados no impacto estratégico e se eu quero obrigar o check-in pelo usuário quando ele fizer o envio para a próxima etapa do, do fluxo, tá? Essas aí são as configurações que a gente pode fazer na parte de estágio. É, além, depois dos estágios, nós podemos definir também os tipos de projetos da empresa. Esses tipos de projeto, é, no caso a gente tem aqui o projeto da empresa, e é nele que eu falo é, se ele vai utilizar o fluxo ou se ele vai ter só alguns estágios fixos, no caso eu voltaria aqui depois para poder atribuir um fluxo de trabalho a ele. No caso, esse commit aqui é um fluxo que eu fiz e que é o que eu vou implementar aqui agora, mas esse aqui é uma versão dele que já está é, desenvolvida. Né? Aí, é, eu vinculo o fluxo que foi desenvolvido aqui no tipo do, do projeto. Tem alguns outros campos, mas não vem ao caso aqui no momento. É... Vou abrir aqui agora o SharePoint Designer para poder mostrar para vocês esse fluxo pronto que eu acabei de comentar. Então, estou com o SharePoint Designer aberto, esse aqui é o PWA que a gente está utilizando para apresentação, está no Office 365. É, eu abri aqui o, o fluxo, é, o SharePoint Designer, e aqui na esquerda eu tenho a parte de fluxos. Né? Cliquei nela, ele vai listar aqui para mim o, o, os fluxos que existem, no caso só tem esse é, fluxo que eu já desenvolvi. Eu vou clicar nele, tem algumas configurações do fluxo que não vão ser mexidas. E vou clicar aqui no link de editar o fluxo. E aí, no caso, esse aqui é o meu fluxo é, desenvolvido. Né? Então, eu tenho aqui os vários estágios. Né? O 1.1 proposta, o 2.1 seleção de portfólio. Essa ordem não é necessária, mas fica mais fácil de ler. A gente consegue... É, ordenar os estágios aí conforme é, precisar. Dentro de cada estágio aí ele vai comportar como um fluxo sequencial que é, se já tiver trabalhado aí com fluxos do SharePoint Designer é, é o que você vai estar acostumado. Né? Então tem aqui ação por ação do que vai ser feito. Só que é, Aí já é uma parte diferente. Ele tem essa parte a mais aqui, que é a transition to state, que é a parte que vai é, falar para qual o próximo estágio que esse fluxo vai. Então, eu posso colocar aqui dentro é, ifs, ou então. É praticamente um go to, né, o show? É, isso. É aqui que eu coloco os go né? Aí eu tenho o if quando eu quero fazer algum tratamento condicional, e o é, go to aqui eu falo para qual estágio que ele vai. Então aqui esse meu 1.1, é, se o projeto não for estratégico, né? se o projeto estratégico foi igual a não, aí ele vai para o estágio 3.1, senão ele vai para o 2.1. Né? É, e todas essas ações são feitas aqui através da Ribbon. Né? Então eu tenho esse botão aqui de ação, que tem as possíveis ações que vão ser utilizadas aí, tem até bastante ação, quem tiver acostumado com o fluxo do 2010 tem ações faltando, é, tem ações a mais, mas tem ações que, não te, que tinha no 2010 e não tem hoje no 2013, né? eu consigo colocar condições aqui utilizando esse outro botão aqui e uma parte legal é que eu posso pegar esse fluxo e trocar a exibição para uma visão do Visio que está carregando aqui. E no caso aqui, é, né, vai ficar pequeno, mas você consegue visualizar melhor o, o que está acontecendo nesse fluxo. Talvez tenha só aqui, que ordenar um, um, uma coisa ou outra, mas você tem essa visualização. E tem essa outra visão aqui, que é o, o Outline do fluxo, que detalha todos os estágios e as condições de transição, que foi até utilizado para montar o, o PowerPoint que foi exibido é, agora há pouco, aí é está dentro. Né? Esse aqui é o, o nosso fluxo pronto, e eu vou esquecer ele e vou começar um, um novo aqui, para vocês conseguirem acompanhar. No caso, o fluxo do SharePoint é, 2013 com o Project Server ele tem que ser um fluxo do tipo de site. Então, é, naquela parte que eu fui mais cedo de fluxos né, no SharePoint Designer, aqui na Ribbon tem um botão Criar é, Fluxo de Site. Então eu vou clicar nele, ele vai pedir é, um nome para ele. Aí, aí só um detalhe, Chogo, é, mostra as opções aí embaixo. Uhum. É. É, Tá, tá. Clique clique na CD. Pessoal, se, se você não tiver instalado o Workflow Manager, a única opção que vai aparecer para você vai ser o SharePoint 2010 Workflow. Então, é, se, quando você estiver trabalhando com Project Server, e você vê que a única opção que está aparecendo para você é o SharePoint 2010 Workflow, você esqueceu de instalar o Workflow Manager. Okay? Ou talvez ele não esteja é, funcional acontece é é Mas aí no caso, né, como a gente está fazendo um fluxo para o Project Server, a gente tem que escolher essa opção aqui, Workflow traço Project Server. E se você estiver mexendo com o SharePoint e procurar essa opção e não encontrar ela, é porque você não tem o Project instalado também, ela só vai aparecer se tiver o Project. Né? Então dei o um nome aqui para o meu fluxo, selecionei o tipo certo, poderia colocar uma descrição, vou clicar OK. E aí, o SharePoint vai me levar para uma tela limpa de onde eu tenho que inserir os estágios aí do meu fluxo. É, aí, aqui na ribbon, eu tenho esse botão Stage. E no caso dos fluxos do Project, ele já traz listando para mim aqui é, todos os estágios que foram criados lá no, no PWA. Então, como eu tenho os estágios aqui, proposta, seleção, revisão, cancelado, né? ele já traz tudo para mim, agrupando em cima da, da fase que ele, foi, que ele foi cadastrado. Então, eu vou criar o primeiro estágio aqui, que é a proposta, né? e eu vou inserir já aqui a sequência toda de estágios. Então, eu vou colocar aqui o 2.1, 2.2... 2.3... 3.1... 4.1... 5.1... Quase lá. E o 5.2. Então, já coloquei aqui todos os estágios que eu vou utilizar no, no meu fluxo. E a primeira coisa, né, o primeiro comportamento que eu quero no nesse meu fluxo é quando a pessoa estiver nesse estágio é o ele esperar para que ele venha aqui no PWA né, é, na parte de na central de projetos ou quando ele estiver trabalhando em cima de um projeto eu quero que ele clique esse botão enviar que está apagado aqui na tela no momento né e, e isso é o que vai fazer com que meu fluxo vá para o próximo estágio dele então é, Para poder fazer isso, aqui no SharePoint Designer, eu vou utilizar uma ação que vai ser é, aguardar o evento do projeto. Tá? É, e aí, uma curiosidade: se você já, é, já sabe mais ou menos a atividade, a ação que você quer utilizar, e digitar ela aqui, o SharePoint Designer já traz uma lista. Que bate com o que você digitou para você conseguir né, uma certa produtividade para escrever esse fluxo. É, no caso aqui, eu inseri a ação aguardar o evento do projeto, e aí no SharePoint Design, se eu clicar aqui em cima, ele vai listar para mim quais os eventos de projeto que eu consigo tratar. Né? Os que a gente vai usar hoje é esse quando um evento é confirmado, e quando, quando um projeto é confirmado e quando um projeto é enviado. Daria para esperar um usuário fazer o um check-in do projeto ou alguma coisa assim, mas é, não vamos utilizar isso no fluxo hoje. E nessa etapa aqui, o que eu quero é o projeto enviado. Então, selecionei ele e se, eu, é, se esse fluxo aqui pudesse ser publicado no momento, não tivesse nenhum erro nele agora, é, seria o suficiente para o é, project parar nesse momento aqui e esperar o clique lá no botão é, enviar lá no projeto. Né? É, a gente vai esperar o projeto ser enviado e é, quando ele for enviado, a gente vai é, colocar aquele if né, para decidir se ele vai ir para o é, para a seleção de projetos, ou se ele vai, ser, vai indireto para a parte de é, planejamento. E isso aí é uma transição né, que vai acontecer. Aí o IF a gente vai colocar aqui na parte de transição. Então eu vou na, na Ribbon aqui na parte de condição. Se qualquer valor for igual ao valor, né, vou selecionar essa opção. Aí ele vai montar essa estrutura aqui, um, de si né o C si e o ELSE. Aí esse primeiro valor, eu quero comparar ele com o campo do projeto, né? que é o, se o projeto é estratégico, é um campo personalizado aí que foi vinculado com o projeto. Vou clicar aqui em valor, aí tem esse botão é, de função aqui, né? um f de X. vou clicar nele, ele vai me dar uma, uma, um pique aqui para selecionar é, qual o valor que eu quero comparar. E aí, quem já estiver acostumado com o SharePoint Designer, esse aqui é uma novidade. Essa fonte de dados é, Project Data é uma um, informação relacionada ao projeto que a gente está é, atuando no momento. E é isso, justamente esse aqui que eu quero. E como opções aqui, eu tenho os campos personalizados do projeto. Né? Então, tem aqui nome do projeto, e-mail do proprietário, é, percentual concluído, prioridade do projeto, né? então tem alguns campos nativos também, mas eu tenho campos personalizados, e está aqui o meu campo projeto estratégico, então eu vou selecionar ele e clicar OK, e aí ele vai preencher aqui para mim, se project data, projeto estratégico é igual a, e aqui eu vou colocar um dos valores, isso aqui o... o SharePoint Designer pegou automaticamente a partir dos valores possíveis para esse campo, porque ele utiliza uma tabela de pesquisa. Então, se fosse uma tabela de pesquisa que tem 10 é, valores cadastrados, eu ia ter as 10 opções aqui para selecionar. Tá? E no caso aqui, eu quero, se ele for estratégico, é, se for igual a não, eu vou inserir um if para, né, eu digitei o comando aqui para ir mais rápido, aí eu posso selecionar e escolher para qual estágio eu quero ir. E no caso eu quero ir para a etapa de planejamento. Né? E se esse IF aqui for falso, eu quero ir para... e colocar aqui o estágio 2.1, que é a seleção do portfólio. Tá? É, com isso eu terminei de implementar o meu primeiro estágio aí. Né? É, ele vai ficar esperando o envio e depois eu tenho uma condicional para ir para outro outros estágios. É, vou implementar agora o estágio 2.1, né, que no caso, agora ele vai ficar aguardando, né, aqui na regulação, aguardar o evento do projeto, só que agora eu quero esperar esse projeto ser confirmado. Essa espera aqui é para esperar com que seja feita a análise de portfólio, né, e quando a gente for rodar o fluxo daqui a pouco, ela... É, o, o André vai mostrar para vocês como funciona, mas quando o projeto for selecionado, for confirmado, o fluxo vai disparar, né? ele vai continuar a execução. E uma coisa que é, tem que alertar aí é que não importa se durante a análise de portfólio o projeto seja selecionado ou não, se ele participou da análise e... e por causa da definição aí da análise, o projeto não foi é, selecionado para é, dar continuidade com ele, o, esse evento vai disparar também. E aí você precisa utilizar um condicional que é para a gente saber se, o, se ele vai ir para a etapa de revisão ou se ele vai para a etapa de planejamento. Então eu vou colocar aqui um condicional para poder testar esse valor. Então botando um outro SE aqui se o valor, e aí esse campo, é, para a gente poder fazer essa condição, seria o equivalente do campo é, decisão de otimizador, que é a avaliação que a gente vai trabalhar aqui é a avaliação de custo. Se fosse uma avaliação de recurso, a gente poderia utilizar também a decisão de planejador é, para fazer esse condicional. Aí aqui eu vou colocar a decisão de otimizador, vou dar um ok, e esse campo aqui, e aí tem que olhar em documentação ou na, na API do, do OData, ele é um campo numérico. E o valor que a gente... É, e isso aí tem que olhar a documentação mesmo, o valor de quando um projeto é selecionado é o 3. Então, se esse campo aqui tiver com o valor 3, aí eu vou enviar o meu, é, o meu fluxo, né? Aí aqui na parte de ação, eu seleciono a opção ir para eu vou para a etapa de planejamento, que é a 3.1, se não, aí eu vou inserir aqui um, é, um gotsu para o estágio 2.2, que é a revisão da proposta, e o intuito desse estágio aí é que é, eles avaliem se vai ser necessário, é, se esse projeto vai ter oportunidade de voltar aí para a etapa de seleção. É, e com isso a etapa 2.1 está concluída também, aí a implementação dela. Essa etapa 2.2, é, aí agora a gente vai utilizar uma ação que eu ainda não utilizei hoje, que vai ser o iniciar um processo de tarefa. No SharePoint Designer 2007, 2010, esse, essa ação já existia, mas ela está reformulada aqui nessa versão nova. Que é, eu selecionei ela aqui na, a partir das ações, né? iniciar processo, e aí ele vai começar um processo de tarefa com, e eu tenho o link aqui dos usuários. Eu vou clicar nele, e eu tenho um, um diálogozinho aí para poder selecionar as opções dele. E aqui na parte de participantes, eu vou escolher, e aqui eu vou selecionar um grupo, que é o grupo gerente de portfólio, é para o Project Web App. Tá? É um grupo aí do SharePoint que eu já coloquei alguns usuários dentro dele. Tá? E aí ele ficou vinculado aqui, é, né? eu não posso digitar mais nada, mas está selecionado o valor é, do grupo. Eu tenho a opção se eu quero criar atividade para é, um usuário desse grupo de cada vez ou criar as tarefas para todos os usuários ao mesmo tempo, que no caso é o que eu quero não, tem que esperar um aprovar para depois chegar a atividade para o outro, e assim por diante. Vou criar aqui, vou dar um título aqui para a tarefa, é, que é, é: Enviar Projeto para Seleção Novamente. Né? Eu posso colocar uma data de prazo, uma descrição melhor, pode ser HTML aqui. É, no 2010, né, eu falei que já tinha isso aí, você conseguia personalizar é, através de fluxos que eram gerados para cada tarefa que faziam parte desse processo de aprovação. E agora, no 2013, você não tem essa opção. A única customização que você tem para esse processo é essa interface aqui. Mas ela tem uma funcionalidade interessante, que é essa... É critério para conclusão, que a gente tem a opção aí de esperar todo mundo é, responder, esperar a primeira resposta, né, esperar uma resposta específica ou esperar é, um percentual de respostas. E aí, esse aqui é, se um usuário entrou e aprovou, a tarefa está aprovada. Se um usuário entrou e reprovou essa primeira resposta aí a, a atividade está reprovada. Se eu escolher aguardar uma resposta específica, ele vai deixar quantas pessoas aprovarem até que alguém selecione a resposta que você marcou aqui como a esperada. E tem a opção também de aguardar um percentual. Então eu posso falar que se 51% dos usuários selecionarem aprovado, Aí ele vai ficar aprovado. É, se não, ele vai dar o valor default, que fica na parte aqui de opções de retorno, né, Outcome Options, ele vai retornar esse valor default. E como eu quero esperar a aprovação de 51%, se não a minha atividade vai estar rejeitada, eu vou deixar essa configuração aqui. Tá? É, se tiver ficado confuso, digita aí uma pergunta que depois eu volto aqui e explico melhor. Então, configurei aqui o processo de tarefa, vou dar um OK. E isso aí vai disparar é, quando chegar nessa parte, ele vai criar tarefa para todo mundo e vai, é, e vai voltar para cá quando o processo terminar. E aí eu vou colocar mais um condicional, que vai ser é, aqui na parte de transição de novo. Esse processo, o valor dele, vai ser armazenado nessa variável aqui chamada resultado, que o SharePoint Designer gerou para mim automaticamente. É, eu vou pegar aqui na parte de transição e vou colocar um if, e eu vou testar se o valor, e aí aqui nesse picker eu vou na parte de workflow, variables and parameters, né, os variáveis aí do nosso fluxo, eu vou escolher a variável resultado. Vou clicar OK. E vou, se ela for igual, e aí de novo o SharePoint Designer está dando aí os possíveis valores para esse campo. E se ele for igual a, a aprovado, eu vou enviar o, o fluxo para o estágio é, 2.1 de novo. Quer dizer que foi aceito esse projeto para poder fazer o. É, para voltar para a seleção de projetos. Se não, eu vou criar aqui uma ação ir para o estágio e vou enviar para o estágio de cancelado, que vai é, efetivamente cancelar o nosso projeto. É, no fluxo que eu tenho implementado aqui, que eu acho que não vai dar tempo de explicar tudo é, se eu pausar nessa parte aqui, eu implementei com que o site do projeto seja excluído, é, daqui 30 dias, ou 30 dias depois dele ter sido cancelado, como uma forma aí de rotina de manutenção do ambiente para não, não ficar com site de projetos que, que foram cancelados em ativo. Né? E aí, se der tempo, no final eu volto e explico como foi feita essa parte aí, que foi utilizando a atividade de é, executar um web service remoto, ou um web service. É, no caso aqui, então, como eu vou voltar nessa parte, eu vou só colocar uma transição aqui, e ao invés de enviar para um dos estágios que é, nós temos cadastrados, eu vou enviar aqui para o estágio é, final do fluxo de trabalho. Isso vai fazer com que o fluxo seja concluído e no project, o projeto fique com o estágio 2.3. Tá? É, agora eu vou implementar aqui o, o 3.1 e... Na verdade, os próximos estágios todos, eles são bem diretos, que a única atividade que tem neles aqui, para a gente colocar, é ele ir para o próximo estágio, que é o 4.1, e aguardar o projeto ser enviado. Está né? aqui o 3.1, aguardar envio do projeto. Aí no 4.1 vai ser a mesma implementação, Um ir para aqui de novo para o 5.1. No encerramento, um aguardar o evento do projeto. Enviado. Ir para. É, projeto encerrado. E no projeto encerrado, um ir para que vai é, finalizar o fluxo de trabalho. Tá? Então, do jeito que está... Eu tenho esse botão aqui, checar por erros, ele, né, o meu fluxo ele não tem nenhuma pendência, nenhuma atividade que está faltando, configuração, e é, ele já está funcional. Então, se eu é, quiser criar um projeto aí, utilizando esse fluxo, eu já posso. É, então... Para disponibilizar esse fluxo aqui né, dentro do, do SharePoint para o Project, eu tenho que clicar aqui na, na riba, eu tenho que publicar esse fluxo. Né, então, é, equivalente aí ao publicar o projeto, né, as alterações que eu quero é, disponibilizar é, como uma versão final, eu tenho que, que enviar elas aí utilizando o Publish. Se eu salvar, ele vai ser um rascunho, mas nenhum fluxo vai utilizar as instruções que estão dentro dele. Tá? Então, eu publiquei. Eu vou aqui na, no PWA agora, na parte de configurações do servidor. Eu tenho aqui embaixo os tipos de projeto da empresa. Eu vou selecionar esse projeto da empresa que já está criado aqui. E ao invés de ele utilizar o fluxo que eu já tinha deixado pronto, que é essa associação de fluxo de trabalho e site, era até parecido esse fluxo novo aqui. Vou atualizar a tela. Então, né, eu falei tanto, esqueci de publicar, mas tem aqui o, o fluxo que acabou de ser desenvolvido, que é o demonstração. Então, selecionei ele é, e vou salvar. Né, e com isso, agora todos os projetos, desse tipo de projeto que forem criados, Vão utilizar esse fluxo que acabou de ser desenvolvido. Tá? É, então agora eu vou criar um projeto novo. Então vem aqui em projetos. A gente já tem alguns projetos aqui, mas eu vou criar um novo. Selecionar aqui na Ribbon um novo projeto da empresa. E vou falar que ele é, é um projeto estratégico. Né? Então, está aqui. Essa aqui é a PDP de criação de novo projeto. Né? Foi personalizada antes, mas está configurada aqui. E vou clicar no botão concluir. E aí o projeto vai processar. Está criando aí o nosso projeto. Isso aqui é uma visualização de, de qual o caminho no fluxo que o projeto é, vai seguir. No caso, se não tivesse nenhum condicional, o, todas as etapas do fluxo iam estar visíveis. E como, mas como a gente tem condicional aí nesse fluxo, é, essa, esse ícone aqui é o símbolo da condicional. E quando uma decisão for tomada de, do rumo aí do projeto, o project vai atualizar aqui e exibir os caminhos que o fluxo seguiu. Então serve como um histórico aí dos acontecimentos dentro do, é, dentro do fluxo. Além dessa visualização gráfica, é, nós temos essa tabela que fica oculta aqui por padrão. É, que lista todas as fases é, que esse projeto pode seguir, né? vai documentar aí a data de entrada e a data de conclusão. Tem essa coluna aqui, informações de status, que eu não utilizei no fluxo, mas eu poderia ter colocado, voltando aqui no fluxo, tem uma atividade que é, é aqui na parte de ação, que é essa ação aqui, definir status de estágio de projeto. E se eu utilizar ela, eu tenho aí é, tipos de é, ação que está aguardando do usuário, né, aguardando entrada, aprovação, processamento, fluxo de trabalho. E o, esse valor aqui vai definir, entre parênteses, né, esse aguardando entrada aqui. O, o projeto já faz automático, mas a gente consegue alterar o valor que aparece aqui ao lado desse estado do projeto. Né, e além de controlar o que está aqui entre parênteses, eu posso colocar uma mensagem que é, é aguardando envio para seleção. E selecionar aqui o aguardando entrada mesmo. E só para demonstrar também, né, eu estou publicando uma versão nova desse fluxo e... Esse comportamento não mudou desde o 2007 e 2010. Quando você publica uma versão nova de um fluxo, se você já tinha uma versão antiga desse fluxo em execução, ele não é atualizado. Então se você quiser que o projeto siga as ações novas que você desenvolveu, você tem que vir aqui na Ribbon ou através da administração do PWA, você tem que reiniciar o fluxo de trabalho. Então eu vou clicar aqui para reiniciar esse fluxo de trabalho e mostrar para vocês a informação de status que vai aparecer ali agora. Os fluxos não são instantâneos, então de vez em quando você tem que atualizar a tela para poder aparecer, mas é a mensagem que eu digitei lá, ela apareceu aqui. E se eu fizer a, o envio aqui do, é, do projeto, né, esse botão aqui agora está disponível e ele só fica disponível se o projeto está em modo de edição, quando eu clicar aqui no envio, ele vai é, para a próxima etapa, a ordenação aqui dos estágios, né, que a gente vai perceber, está 1, 3, 4, 5, 2. Ela é calculada aí automaticamente pelo Project. Não sei exatamente com base de que. Né, mas a mensagem de status, ela permanece. Então, se, você tem que tomar cuidado quando utilizar ela, de limpar essa mensagem de status se ela for uma, se for, né, uma instrução para o usuário. É, e aí no caso aqui, eu enviei, e o fluxo foi agora, né? agora o meu fluxo está aqui no estágio 2.1, não sei se vocês estão conseguindo ler, né? mas tem aqui a, a seleção do portfólio, ele saiu né, da, da nossa é, fase de elaboração, entrou na fase de seleção e está no estágio 2.1, e aqui... Ele está falando que o estado 1.1 está concluído, e mais para baixo que agora ele está é, aguardando seleção de, de portfólio. É, como que a gente está de tempo aí, André? Dá, dá para terminar aqui a apresentação? Como que é? Não, tá, eu acho que é, você já quer que eu entro agora ou, não, ou você ainda tem que aprovar alguma coisa? Não, já pode fazer a avaliação aí do portfólio. Tá, então deixa eu... Compartilhar aqui o, o meu desktop, só um minutinho. É... É... Então, aqui pessoal, eu vou fazer uma, uma análise de portfólio. Não, não vou entrar muito em detalhe nas, no, nos objetivos, nas priorizações, porque a gente está com um tempo mais curto. Então, a análise da DEMA, a gente vai usar a priorização que eu acabei criando. Vou selecionar os projetos que já estão aqui. O campo de custo, eu vou usar o custo do projeto como análise. E como o senhor falou, eu não. Eu não como o Orflo não está levando em consideração a análise de recurso, eu não, vou seguir sem ela. Tá? É, como nenhum projeto preencheu aqui os dados Eu vou acabar preenchendo aqui é, Alguma coisa, só para a gente não ficar é, sem nenhuma pontuação Pelo menos alguns projetos aqui Vocês vão ver que alguns projetos ele vai ficar zerado, porque é, eu acabei não preenchendo nenhum. Quer dizer, a prioridade dele é zero, porque ele não foi preenchido nenhum daqueles valores lá. Mas vamos seguir o barco só para vocês terem uma ideia. Então, o que, que a gente. O que, que é importante aqui na, na análise, na verdade? Aqui a gente poderia. Então, quais projetos estão sendo selecionados, quais não? Posso forçar um projeto, é, ser selecionado, mandar recalcular, criar cenários é, da seleção, para depois voltar nessa, nessa análise, é... então deixa eu salvar aqui um, e aí, ah não, beleza, os projetos que eu quero executar são esses aqui mesmo. Quando eu der um confirmar aqui, ele vai seguir o fluxo que o show criou. Então, eu vou disparar aqui com aquele projeto de demonstração que foi, é, que foi criado pelo show. Show ver se ele já até andou aqui. Está tá esperando ainda. É, ele ainda está aguardando o processamento. Deve tá no... Deixa eu sair aqui, senão ele vai acabar não processando, porque está com check-out para mim, né? Você quer pegar a tela enquanto isso, Chu? É, pego. Eu só estou olhando aqui que eu acho que ficou campo obrigatório sem preencher. Aí ele. Não, já trocou assim. É, vou pegar aqui de volta. Tá. Ah. É, o, como não tinha preenchido alguns campos obrigatórios, ele não deixou fazer a transição aí do, do projeto. Deixa eu marcar aqui. só reaplicar esse estágio aí, que eu, essa avaliação que o André fez, para disparar o evento de novo aqui para o projeto. É, eu não sei se vocês perceberam antes, mas aqui estava com status incompleto. E é isso aí, agarrou o, o fluxo. Além dessa interface que a gente tem aqui, né para poder visualizar, a interface normal do SharePoint, que é essa de dados do fluxo de trabalho adicionais aqui, ela ainda existe e a gente consegue acessar ela por ali. E ela fala para gente... É, como que está o fluxo. No caso, né, nesse fluxo que eu montei, eu não gravei nada no histórico do fluxo e não teve nenhuma tarefa criada ainda. Então não tem muito o que ver aqui. Deixa eu e criar um. Eu já desisto em relação Passa. porque não funcionou na demo. É, eu, vou rodar, eu vou rodar o outro fluxo. Pode falar. É, não, deixa eu fazer uma análise de portfólio novo. Provavelmente, como não tinha é, os campos preenchidos, ele acabou é, dando problema, entendeu? É, eu, é mas é, você pode reutilizar aí a análise. É, mas como você mudou os valores de impacto, tão diferente? Ah, é, vou... Vai olhando aí, que eu vou, eu vou passar aqui na parte que eu tive que, que eu não consegui explicar ainda, que é o tá. que aconteceria né, com essa exclusão do site do projeto. Tudo bem. É, eu abri aqui o fluxo que, eu, é, que foi desenvolvido antes, ele tem alguns passos a mais aí, que foi questão do definir status. É, gravar no, no log de histórico mas agora eu vou lá na parte do cancelado e ele tem aí né, um, um bem mais coisa cadastrada aqui isso aqui é a utilização da API REST do, do SharePoint do Project é, nessa parte de valor do projeto né, deixa eu colocar aqui um se qualquer valor é, Nessa seleção aqui do data source, do dados do projeto, eu não tenho, por exemplo, o campo é, da URL do site do projeto. Eu tenho o, o GUID do projeto, eu tenho a data de última é, publicação, mas a URL do site do projeto eu não tenho. E isso às vezes é, é necessário. E como eu não tenho essa informação, é, eu tenho que buscar ela. Com esse é, recurso aí de fazer chamadas a web services, a gente consegue utilizar a interface do, do data do project para poder ler essa informação. Né? É, o endereço ser, é, seria esse daqui. Eu vou abrir aqui. Eu tenho uma atividade de chamar o serviço web HTTP onde eu passo um endereço. Esse endereço se eu clicar aqui, eu tenho um diálogo para cadastrar ele. Eu posso é, definir ele com uma concatenação aí de valores. O fluxo ele tem o endereço da Site Collection, que é o PWA, que é esse campo Workflow Context Current Site URL. Ele não é o site do projeto, ele é o da Site Collection. Mas se eu aproveitar aí a parte de API e os dados do project, eu posso consultar os projetos e utilizar o GUID do, do ID do projeto que o fluxo me oferece. Né? Aqui nessa URL eu utilizei esse en US, entre é, colchetes, para poder forçar a linguagem da, do OData para ficar em inglês, mas para facilitar, se eu precisar usar Ctrl+C, c Ctrl-V em algum outro ambiente, né? questão de padronização aí dos nomes, para não, não fazer confusão. Aí Com isso aqui você consegue forçar os dados a vir em inglês, se você tiver com Language Pack em inglês instalado. Então, eu vou consultar nessa URL aqui, e só para mostrar para vocês aí o resultado do que seria isso, eu vou abrir aqui na tela, Xô, só para te informar, quando eu fiz uma nova análise, o, o fluxo caminhou, tá? Ah, beleza. Só. Então, nosso fluxo aqui é, partiu aí para a próxima etapa, né, e a gente consegue visualizar aí o, o resto do caminho que ele vai, vai seguir. Né. É, aí, só para continuar aí nessa chamada do data... Essa aqui é a URL que seria gerada, ele, vai, ele tem esse XML aqui no caso, que tem os dados aí do, do projeto, né? no caso eu acessei a Project Server. E caso eu filtre pelo GUID, que é o que está fazendo lá no fluxo, né? eu tenho todos os campos... Do projeto aí para poder consumir. E um deles é a URL do site, que está aqui. Né? Então, eu, com isso, eu tenho a URL do site. Eu faço essa chamada de web service, né? é, o retorno dessa chamada aqui ele vai para uma variável no fluxo do tipo dicionário. E. O conteúdo pode ser lido utilizando essa ação obter aí, valor de dicionário, onde eu coloco o nome do campo que eu quero, que é esse nome que está aqui nesse XML, o Project Workspace internal URL. Tá? Com isso eu consigo é, descobrir a URL do site do projeto, caso o seu fluxo precise consultar informação de alguma lista, tipo a matriz de responsabilidade do, do projeto. Né? Tem todos, é, todas as pessoas que devem ser notificadas quanto a acontecimentos do projeto, você pode utilizar isso para descobrir quem são essas pessoas e, e disparar e-mails ou atividades para elas, é, o que é algo que normalmente com essas ações do SharePoint Designer você não conseguiria fazer. É, no caso aqui eu não vou ter tempo de explicar o resto dessas ações, mas foi feito uma, a exclusão do site do projeto aí quando ele foi cancelado, quando ele chegasse ao estágio de cancelado. É, acho que a gente tem um minuto aí para perguntas, mas é, eu, eu fico mais se quiserem. Eu acho o oh, show oh, só para finalizar a apresentação, né? É, vai o clica só mais um enviar aí para ele para para execução, pessoal tá. ver. Clicar aqui, né? Cliquei para enviar e ele agora ele vai lá para o execução. Né? Então o fluxo aí mudou, foi para a execução. Né, e conseguiria fazer o, o caminho inteiro aí dos, dos campos. E nesse estágio, a nossa PDP aí de checklist de encerramento ficou disponível, então eu posso acessar ela, né, e é, no caso ela está somente leitura, no próximo estágio ela ficaria, né? eu enviei ela aqui para o próximo estágio. Ela vai ficar editável, onde eu posso é, preencher aí os valores dela, né? o sim ou não. Nesse exemplo aqui, no caso, é mais informativo, mas seria é, esse comportamento aí. E o próximo enviar, ele vai concluir o nosso fluxo. que é o envio aí para essa parte de projeto encerrado. No caso aqui, eu estou recarregando a tela de vez em quando, que o fluxo ele não é instantâneo, ele é, demora para processar, dependendo das atividades, que ele trabalha à base de web services. Então, ele tem que fazer o envio da requisição, às vezes ela demora um pouco, e cada ação é uma chamada diferente. Então, é, as coisas podem demorar um pouco. E aí eu tenho aqui o, né, todos os estágios marcados aí como concluídos, exceto os que o fluxo não passou por ele, né, aqui falando que o fluxo de trabalho foi concluído e, e tudo mais. Vamos voltar então agora para o, o slide. Então, pessoal, o, a demonstração a gente... É... Passou por quase tudo, né? Teve alguns itens aqui que a gente acabou é, não passando por falta de tempo, mas acho que deu para todo mundo pegar bastante é, nas demonstrações que o, que o show mostrou. Então, aqui só uma. Para finalizar, revisando, a gente teve hoje de manhã, hoje, né, meio-dia, é, do Excel gerenciamento de portfólio em 50 minutos, pegando eu e o, e o Diego Pereira. Agora, a gente teve o gestão de demanda e Workflow usando o Projeto Server e o Project Online, com o show e, e comigo também. Amanhã, meio-dia, a gente vai é, replicando os dados do Projeto Online, usando o, o protocolo da data para trazer para um SQL Server, pra, seja para gerar relatório ou fazer, fazer utilização em algum sistema interno. E à noite, é, o que não fazer em uma ferramenta de gestão de projetos, com o PJ e com o Eduardo Freire. Tá? É, também falando um pouco da parte, é, o que, que é o MVP? Né? O MVP é um, é um prêmio que a Microsoft fornece, é, dá né, para alguns líderes, algumas pessoas é, de mercado, quer dizer, são pessoas que não trabalham na Microsoft, mas que têm paixão pelo, pelo, por algum produto Microsoft. Então, eu costumo até falar, as pessoas costumo achar, porque eu trabalho com, sou MVP de Proj, que, que o MVP geralmente está ligado com algum produto de caixinha da Microsoft. Não, é, a gente tem MVP em Xbox, MVP em .NET, MVP em Kinect e por aí vai. É, o programa que a Microsoft é, começou agora foi o de mentoria, o MVP Mentor. então a ideia é conectar é, pessoas, estudantes, com os MVPs e esses MVPs fazerem a mentoria dessas pessoas é, que queiram aprender mais a, as tecnologias, que os MVPs são especialistas. O Microsoft Virtual Academy é um site onde... Tem vários treinamentos, né? a gente inclusive postou lá um treinamento de Project Server 2010. A gente está até bebendo a atualização dele. E a gente tem um site também, o Curra, que é um serviço de curadoria bastante interessante, onde se consegue é, colocar vários links de, de sites, blogs em conjunto. É um, uma ideia bem interessante para seu ponto... É, de procura e central é, de, de conjunto de links é uma ideia bem interessante eu, é, sugiro todo mundo dar uma visita é, no, no site do Curra. eu vou aproveitar é, e fazer a pesquisa peço que todos é, preencham o, a pesquisa do